Valdemir. Valdemiro. Valdemiro e JS S. Navarro, juntos, desde o Paraná para o Paraná. <risos> Paraná, querido. Aqui, aí canta então. Paraná, ah, querido, Pera, minha pega, terra pega, e seu não, povo. Não, não, não, pega, pega a altura, certa. Paraná, oh. querido, sua terra seu povo, eu venho de novo. Deixei pra trás alguma cidade. Põe minha vontade era em todas falar: Fale Camarão e de o vale Andirá, de Reverão Claro, vale Bandeira Não muito instante, Itamaracá. Para o Santo Antônio, que é neoplatina, para a lentamacina, de brás, de campos, e fora, e terra de Cantar, Querida Londrina, região do café, com seu e Santa Maria da Madeira de por e serei preciso vir meu paraíso até sair diamante do norte até a namorada. Tenho que. Los nombres en portugués, más difícil que hablar en quichua. <risa> la plena, la plena que las ciudades del Ecuador se les más fácil que esto. <risa>